E aí, pessoal, vocês estão bem? Aqui é o Ferreira, sejam bem-vindos ao canal. Espero que vocês estejam escapando, né? Servir um cafezinho para vocês aqui. Hoje, antes de tomar o um café, vou falar aqui que a gente vai trocar um papo sobre essa invasão. Sim, nós vamos falar disso, certo? Umas ideias que teria dado certo, porque tem algumas pessoas aí... É, equivalendo as coisas E agora todo mundo com... Todo mundo não, uma parte das, das pessoas dando argumentos Ah não, mas dá todo o pessoal que tá lá detido E tal E tem uns, uns formadores de opinião aí também Com as conversas meio torta Nós vamos trocar um papo aqui que eu acho necessário Beleza? Seja bem-vindo ao canal Vocês sabem que eu não gosto de Pedir pra ficar se inscrevendo no canal Essas coisas, eu acho meio pedante assim A pessoa ficar toda hora tumultuando Mas mano a gente tem aí pelo menos 40, 45% de pessoas que assistem o vídeo e não se inscrevem. Então, mano, vai lá, só se inscreve, dá seu like aí, certo? Eu sei que tem um monte de gente da hora que dá o like em todo vídeo que a gente faz, isso fortalece pra caramba. Às vezes põe uns comentários também da hora que eu aprendo muito, inclusive no último vídeo aí aprendi pra caramba. Então vamos lá. O que que acontece, pessoal? Eu recebi é, no Instagram ali vários comentários né, que eu postei no Instagram uma, uma opinião, é, não é opinião, né, mano? É uma, uma, uma base de, de, de solução certo? Um restritivo, digamos assim. O que, que eu coloquei? Eu falei, ó, pessoal, quem tá alinhado com esses caras aí, com os golpistas, terroristas, mano, por favor, não, não ensejem nos nossos trabalhos sociais nem culturais. Não são bem-vindos, certo? Nem pra trabalhar, nem pra colar junto, não é bem-vindo. E aí tem uns, umas pessoas que se mordeu, falaram, ah, mano, bagulho de ideologia, bagulho de postura, acho que não tem nada a ver, não sei o quê. Mano, vamos trocar uma ideia, um papo reto aqui, olho no olho, pessoal. Porque às vezes eu vejo muita ladainha, e não tem um, um, um olho no olho. Vamos trocar ideia papo no olho. Olho no olho. Os caras invadiram os três poderes quebrou tudo. Qual o próximo ato? Pararam a marginal. Certo? Quais seriam os próximos atos se eles conseguissem avançar nisso? Hã? Terminando o quê? A, a, o término é... Se a gente correu atrás do Preju... para pegar os influencers deles lá... Que estava pregando todo esse ódio... Que estava trazendo toda essa destruição... Porque nós não podemos esquecer nunca, caralho... Que nós passamos quatro anos... De um governo que pregava a morte, que pregava a arma, que é a mesma coisa, né? Que pregava a antivacina, certo? Tudo que ele pôde fazer para destruir, certo? Destruiu, foi no governo desse cara, que deram uma parte de tiro na cabeça de uma mina, mano. Pela postura ideológica dela. E você vem dizer para mim que postura ideológica não conta, que nós temos que ser humanos, que nós temos que... Ah, porra, puta que pariu, só pra cima de nós esse discurso, mano? De verdade mesmo? Essa semana eu tava na padaria junto com o Ricardo Seco, meu parceiro, trocando um papo. E quando eu vou pra ponte, pro lado de lá, sempre tem uns caras que me reconhecem mais, tá ligado? Porque do lado de cá eu não sou novidade, eu ando na rua, pá. Os caras, olha aí, da hora, da hora. Agora, do lado de lá, mano, tem uns caras classe média alta, uns ricão, que fica sempre me encarando, certo? Há duas semanas atrás, o... na verdade é mais um pouquinho, porque foi na época da CXP ano passado, os caras, é, foi quase isso então. Os caras, num restaurante, aí o cara tentou levar uma comigo porque eu tava com a camisa do João Gordo, certo? Inclusive, acho que eu tô com a mesma camisa. Deixa eu ver. Não, não, hoje eu já tô com a do periferia antifascista aqui, ó, da Onda Sul. Né? Tem que dizer que a periferia também é antifascista, do jeito que tá o bagulho. Então, eu tava com a camisa do João Gordo e o cara começou a levar uma comigo no restaurante. Tava com a família dele, certo? Eu comendo ali com a minha família, com a minha esposa, com, com o meu sócio, pá. Não, acho que não tava com o Thiago, não. Acho que tava com a Elane só. E aí, o cara começou a levar uma. Falou, ó o João Gordo aí, ó o João Gordo aí Tá ligado? Papapá, o pá, pá, João Gorda aí. E eu tive que, mano, tive que reagir, mano. Porque o cara falou: vai receber pratos da esquerda. Olha, só come comida de esquerda. Olha lá, o que será que ele vai comer? Se é de esquerda ou de direita? E aí eu tive que chegar, mano, ir no maluquinho e falar: ó, oh, faça favor, parça. Você vai querer que eu quebre sua cara, quebre toda a cara da sua família aqui junto, né? Aí o cara já, entendeu? Tava com o cunhadinho dele ali, o sogrinho, já, já ficou comedido. Já meteu dele entre as pernas e já ficou na moral. Entendeu? Passou vergonha. Até a mulher dele falou, nossa Armando, olha isso, eu falei pra você parar, entendeu? E, e ele teve sorte que eu não sou o João Gordo, porque se fosse o João Gordo mesmo, eu já jogava na cadeira na cara dele, entendeu? Então eu ainda fui trocar uma ideia, agora essa semana na padaria a mesma coisa, eu tava lá com o meu, meu parceiro, o Ricardo, certo? Trocando um papo e o cara começou a me encarar, mano, o cara com duas menininhas na mesa, com a mulher na mesa, tomando um café e o cara encarando, encarando, levando uma. E aí eu falei, Ricardo, eu tô tão de boa com você aqui, mano, eu não vou zoar o bagulho todo, não vou zoar esse cara tá com a família dele, eu vou proteger a família dele, já que ele não protege. Você entendeu? Então, tá desse jeito, mano. Os caras pegou o advogado do Lula aí no banheiro, aí você viu, o cara falou até de bater na cara do cara, velho. Conforme o cara foi abaixando o rosto, o cara foi se crescendo, mano. Então, assim, eu não tô estimulando ninguém a fazer nada, não, parça. Mas também não é abaixar a cabeça, não, tá ligado? Nós temos que reagir nos argumentos e reagir nas ações também. Entendeu? É poucas, mano. Agora, quatro anos de destruição, quatro anos de preconceito, de racismo, de violação dos direitos, de um desgoverno danado, produto caro, povo passando fome, mano. Quantos milhões de pessoas entraram em estado de fome? No projeto social que eu tenho aqui no Capão, eu vi, mano. Ninguém me contou, não, parça. Eu vi todo dia tá ligado? O desacerto desse governo, lei de incentivo que não chega, porque lei cultural que não chega para os parceiros de música. Nunca pensei em um cara de música chegar em mim para poder tentar pôr um filho na, na, na, na associação para poder ganhar uma cesta básica. Nunca pensei que ia chegar nisso, você entendeu? E aí a gente vê todo, todo, todo esse caos e no final a gente tem que aceitar os caras dar um golpe. Quando acontece um golpe desse aí, o final de um golpe desse aí, olha só, os patriotários... Eles querem direito à liberdade, a deles, mano, a dos outros que se foda, as minorias que se curvam, certo? É, é o diálogo deles. E agora a gente vai ficar nesse negócio. Pra reagir, a gente reage mais ou menos. Mano, eu não concordo, mano. Eu não concordo. Não trabalha comigo, não é bem-vindo. Não é bem-vindo aqui na indústria, na Comic Zone. Não é bem-vinda na sul certo? Não é bem-vindo, mano. Não sou bem-vindo. E eu quero é mais que apodreçam lá mesmo, mano. Pega 8, 10 anos de cadeia pra aprender. Ah, Ferrez, mas foram no bonde, alguém pagou o, o ônibus. Um, cara, um empresário falou que R$17 mil reais foi pago no ônibus para os caras poderem viajar, mano. Porra, se tem dinheiro para pagar 17 pau para viajar no ônibus, ah, o um empresário pagou, vai atrás do empresário para pagar advogado. Foi arrastado, então falta a vivência, não é? Esses tempos atrás aí, ó, uns caras foram para um sítio, certo? Aí a, a mídia falou o sítio do crime era uma festa foi vários caras de periferia pro sítio chegou lá sítio do crime foi todo mundo preso os maluquinhos tá solto Hã? diz para mim se preto e favelado num sítio comemorando uma festa que o sítio foi associado ao crime se o cara tá solto Hã? quantos dos nossos são presos aí porque entrou no mercado e o cara suspeitou que ele estava roubando algo certo aí o cara foi lá respondeu o, o cara que estava que é o segurança é é um policial uma paisana que está lá fazendo bico Aí o policial vai lá e discute com o cara, mete uma prorrogativa no cara, o cara vai, vai, vai para averiguação. Entendeu? Vai ser humilhado na averiguação. Então, agora quando é para cima desses caras aí, não, porque eles são, são terroristas mesmo, mano. É o um nome. Porra, terrorista. Se fosse o um MTST, se fosse um MST, se fosse qualquer movimento de luta, borrachada, tiro no olho, braço quebrado, morte, que nem já aconteceu várias vezes. Isso, em manifestação, hein? Em manifestação, o que teve lá não foi manifestação, mano. Para de passar um pano. Se tivesse dado certo, se os caras tivessem recuado, se os três poderes tivessem recuado nesse momento, não tivessem exigido as prisões, não tivesse caçando todo mundo, certo? Que ainda tá brando ainda. Quando aconteceu o ato, eu falei lá em casa, falei pra todo mundo que tava lá em casa, eu falei, ó, oh, o bagulho vai estralar, mano. Os caras não vão deixar assim, porque senão cai tudo, entendeu? E esse bagulho que a gente fala do caos, não é esse tipo de caos aí não, mano. Isso aí não é caos eles estão arrumando para ordem, a ordem deles, mano, eugenia, limpeza ética, entendeu? Limpeza de quebrada, certo? Varrer pobre, é isso aí que os caras querem, mano, ou você acha que eles estão lá de alegre, ah, não, porque a gente tá... Não, destruíram, destruíram tudo, quebraram tudo, é um símbolo, mano, eles destruíram símbolos, tá ligado? Quando o cara ataca um quadro daquele das mulatas, ele ataca um símbolo, mano, certo? E a gente fica nessa guerrinha de narrativa que não, tem que é, contemporar. Nossa, são pessoas, são pais de família. São. Dentro do Estado Nazi lá, os soldados também eram pais de família. Exterminavam milhões de judeus e eram pai de família. E pra isso tem gente que passa um pano. Entendeu? Eu tô de saco cheio, mano. Os argumentos que eu tinha pra tentar de, é, defender a civilidade, eu já, já usei, mano. Agora o cara que é a postura disso aí, que manda Twitter, tá? Toda hora pra lá pra defender esse tipo de... Caralho, eu falei do movimento negro, o cara não se manifestou, né, mano? Não teve comoção. Olha o carro do Geyser, essa porra. Todo dia, quando eu vou fazer o vídeo, de manhã, hein? 10h42 da manhã o bagulho tá passando. Mas é isso mesmo, né? Não é no Itaim, né? Não é em Moema, não é, não é porra nenhuma. Então, é, como que é o raciocínio que eu tava, mano? Ah, sei lá, perdi o um raciocínio, mano Faço vídeo que não tem a pessoa do lado Não tem edição, não tem, edição, não tem nada, né? Mas, mas é isso, vocês entenderam a meta do, do papo que eu tô levando, tá ligado? Ficar, mano é, O argumento é esse mesmo Ah, tá falando do, do movimento negro Falei do movimento negro, falei de quanta fala do cara prejudicou os negros pá, O coração não bombou, certo? O coração não balançou O bobo lá ficou parado, né? O coração não balançou Falei de, de, de, de parte social Presencial com o cara Desenrolamos Coração não balançou. Agora mandando defesa pra esses caras aí, mano? Você tá de brincadeira, rapaz. Tá de brincadeira. Pega seu beco aí, mano. Não quero associação nenhuma com esses caras, não. O lado humano que tinha, já era. Porque isso aí não é humanidade. Quem não tá demonstrando humanidade ao nosso povo, é esses caras aí. Entendeu? Então é poucas, mano. Vamos fazer nosso corre, rapa. No final, a gente tá sempre sozinho. No final, o povo verdadeiro, sofredor, trabalhador, tá sempre sozinho, mano tá ligado? E, e tem outro papo também, que uma hora nós vamos trocar ideia nesse canal aqui, mano, que tem uma pá de cara que passa batido, dando, dando pauta de esquerda, tá ligado? Privilegiado, classe média alta, que passa batido nos nossos argumentos, beleza? Dando argumento aí, e que na ação, no dia a dia, é pilantra. No dia a dia, paga mal os outros, no dia a dia, explora as pessoas, usa do capital e do privilégio que tem. Então depois um dia nós vamos ter que fazer um vídeo sobre isso também, tá ligado? Que eu vejo muito cara da hora aí lacrando, né? Que os caras da lacosfera, aí, que os caras falam. Essas palavras lacrando tem que usar pra nós também, certo? Os caras ficam lacrando nos assuntos da hora, o cara é todo conceituado nos assuntos. Tem milhões de views lá. Só que, mano, cuidado, hein? No dia a dia é pilanta, no dia a dia paga mal. E nós tem que começar também a discernir esses caras aí, mano. Certo? Muito comediantezinho aí, engraçadinho, que no final não é real, mano. É fake. É fake. Vamos mudar mais valor pro nosso povo, mano, certo? Você vê os canais aí, os bagulhos do nosso povo, Vamos mudar mais valor, porque ficar dando ibope pra esses caras aí, mano, no final nós sabemos como que é que trata as pessoas dentro de casa, nós sabemos como que é que trata a esposa, que trata a companheira ou companheiro, entendeu? Então fica ligeiro, mano, fica ligeiro, porque tem muito discurso bonito, porque o discurso agora virou também, né, pro governo, então tem muito discurso bonito e no final não se sustenta também, não, ó. Tá dentro do privilégio e achou um jeito de escapar ali dentro do privilégio, certo? Então vamos ficar ligeiro também. Bom, o papo é esse aí, a gente continua mais esse assunto mais pra frente, que eu acho que tem muito pra nós tocar ideia ainda. Sem anistia, foda-se, certo? Sem anistia pra vagabundo, não é isso? Vagabundo, vagabundo tem que não sei o quê, vagabundo bom é vagabundo preso. Certo? Terrorista bom é terrorista preso, mano. E é isso aí mesmo. Tamo junto, rapaz. Se inscreve no canal se você puder, compartilha o vídeo aí, manda um trecho pra sua família, pros inimigos, pros amigos, enfim, você que sabe. E por último, os caras que ficam perguntando do boné da literatura marginal, só vou dar um recado aqui. Os últimos bonés da literatura marginal tá sendo vendido lá na Onda Sul, certo? Tem um site da Odalção, o link tá aí embaixo aí, e depois já era. Nós não vamos fazer mais boné da literatura marginal, beleza? Por um conceito ideológico, depois nós troca ideia.